Here it comes. Boom shakalaka. E aí galera, segundo vídeo da viagem, começando nesse instante no Boom Chakalaka. Qual que é a minha situação de hoje? Eu estou absurdamente cansado, muito cansado. O meu dia ontem foi muito longo, segundo o aplicativo do iPhone eu dei mais de 25 mil passos, que dá mais ou menos uns 18 quilômetros, dado o tamanho do meu passo. Eu acordei muito cedo, eu acordei 4 da manhã pelo horário de Chicago, no avião quando me acordaram para o café da manhã teve todo o desgaste do traslado do aeroporto até o hotel eu não conseguia fazer meu check-in de manhã porque só liberava o quarto da tarde então eu saí para caminhar, voltei, fui para o NBA crossover onde eu fiquei a tarde inteira de pé praticamente e depois eu fui pro Rising Stars à noite, sempre caminhando bastante no deslocamento de metrô e de ônibus e tudo mais e hoje eu pretendo descansar um pouco mais, qual é a situação de hoje? Eu tenho um walking tour marcado, aqueles tours a pé de graça que eu marquei num site agora é para as 11 horas, são 10 e 22 agora isso deve me ocupar nas próximas duas horas, eu vou conhecer o centro aqui de Chicago com uma guia me explicando, contando histórias sobre todos os lugares daqui a umas duas horas, duas horas e pouco eu volto pro hotel, eu vou dar mais uma descansada aproveitar para já dar uma editada aí nos vídeos e à noite, vocês devem saber, eu não tenho ingresso para o sábado, nem para o domingo do All-Star Game, eu tinha só para a sexta, que era o único ingresso comprável, era 110 dólares o ingresso de sexta-feira, sábado e domingo é de 500 dólares para cima, eu infelizmente não tenho condições financeiras de bancar ingressos nesse valor, salvo algo que aconteça, sei lá, alguém me reconheça na rua do Bunshakalá que me deu um ingresso de graça, o que é pouco provável, ou vai que eu ache ingressos no chão, o que também é pouco provável, Salvo algo assim, eu não vou assistir na Arena, no United Center, então eu devo procurar algum sports bar, algum lugar para assistir. Estou chegando aqui no ponto de partida do Walking Tour, que é esse Hotel Acme, que é um hotel tradicional aqui de Chicago. O grupo é enorme, acho que tem umas 20 pessoas aqui Gente do mundo inteiro Alemanha, Israel Tem gente de outras partes dos Estados Unidos In 1993, the city hosted a World's Fair. So about 20 years after the fire, we had grown from a population of 300,000 to 1.1 million. So that's a lot of growth in a very short amount of time. está no lado do clube Flamingo Rum. Club. É club kind of um clube que vende qualquer tipo de rum que você poderia querer. Eles também têm shows de cabarets na noite. É um bom lugar para ir. E eles, há alguns anos atrás, decidiram tentar atrair mais pessoas ao clube. Então, so eles pintaram esse mural no lado do building. A região central aqui de Chicago se chama The Loop. Tipo, loop. E os metrôs eles andam em loop, várias linhas. Mas eu pensei, não, a região não pode se chamar loop por causa do metrô, porque o nome veio antes do metrô existir. Aí, a nossa guia aqui do, do walking tour explicou que antigamente, antes do metrô, tinham os cable cars, né, que é tipo os bondes, e os bondes andavam em loop, por isso que a região se chamava loop. E este prédio é em homenagem a Darius Garland, armador do Cleveland Cavaliers. Que nem eu falei no início do vídeo, eu tava muito cansado hoje. Então à tarde, depois lá do tour que eu fiz, eu nem saí do hotel. Eu fiquei só editando o meu primeiro vídeo, que essas alturas já saiu, vocês já devem ter assistido. E para assistir o sábado, eu não tenho ingresso para ir no United Center. Eu fiquei nos sites de revenda de ingressos, dando F5 a cada 2, 3 minutos para ver o quanto os preços baixavam. Até hoje no meio da tarde, o mais barato tava 450. Agora, 20 minutos antes do jogo, tinha ingresso de 325 dólares. Mas, ainda assim, eu acho muito caro, mas é bom saber a tática para amanhã. Não estou indo no Unaria Center, mas estou indo num Hooters, que é o restaurante conhecidíssimo aqui dos Estados Unidos. Tem o um Hooters a duas quadras do hotel onde eu estou, e eu vou assistir o jogo lá. Bom, o primeiro campeonato que vai ter é o Taco Bell Skills Challenge, que é o torneio de habilidades, vou falar aqui os participantes desse ano com a minha cola. Bema Debaio, Patrick Beverley, que já ganhou, eu lembro, quando jogava pelo Houston Rockets. Spencer Dinwiddie, Che Gilgues Alexander, que entrou no lugar do Derrick Rose, que se machucou. Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, que também estará no All-Star Game amanhã. Domanta Sabonis, do Indiana Pacers também estará no All-Star Game amanhã. O mesmo, eu digo para o Pascal Siakam, do Toronto, e o Jason Tatum, do Boston Celtics. Still got plenty of time. And Siakam wasting no time at the other end. What is he doing? Oh, okay, he threw off. He threw, he threw his rhythm off. He threw his rhythm off. Let's see if it works. Oh, oh got it. Didn't work. Siakam advances. Big guys. Big guys. Sabonis No. Tatum. Oh, he's on. Sabonis got it. Yes, he, he did. did. So bonus. Yes. You know what? Tatum didn't want it. He didn't want it. He didn't want it. He was thinking about retirement. Jason Taylor, eliminado pelo Domanta Sabones, ele que defendia o título, ele venceu o nosso no Oscar Game ano passado, está eliminado. Bam, ele está flying agora. Oh, got that. Oh, both <melos> got it. He's going come down to the shot. Make this shot, Bam. It's their pass, but here it is. Yes, sir. Here it yes, is. Yes, sir, Bam. <laughs> E deu o De Adebayo, o primeiro campeão da noite. Ele que vai disputar o primeiro All-Star Game. Ele que é um forte concorrente, a Most Improved Player desse ano. É o campeão do Taco Bell Skills Challenge 2020. Vamos para o segundo torneio da noite, que é o campeonato de três pontos. Um dos mais aguardados competidores da noite. Joe Harris, do Brooklyn Nets, atual campeão. venceu no ano passado, Stephen Curry na final. Trey Young, do Atlanta Hawks, estará no All-Star Game amanhã. Davis Bertans, o letão do Washington Wizards, se provando cada vez mais. Melhor, um de três pontos, Duncan Robinson do Miami Heat, Devin Booker do Phoenix Sun substituindo Damian Lillard, que está machucado, Buddy Hill do New Orleans Pelicans, Zach Lavin, o local representando a torcida local do Chicago Bulls, e o Devonte Graham do Charlotte Hornets, outra surpresa dessa temporada, meu palpite, hum, Davis Bertans, baseado em nada. Now he needs to finish here with a bang here. He's there starting go. to get warm. There we go. Uh, That's right. He needs this and the money ball. Okay. This and the money ball. He needs 12. Okay. Okay. Slow down. He has 23. time. Slow down. 23. It goes Slow 25 down. right there. Oh. 25. I called it. Oh, 27. Man. 27. Wow. Man. Yeah. Are you kidding me? Yeah. He need all these. This is his money rack. This is where he got hot well, in that first round. He need all these. Look at this. That's good. You need these. because he leave here yeah. with Uh-oh. Uh-oh. Everything. Uh -oh. oh, wait. Em um dos finais mais emocionantes que eu já vi nos torneios de três pontos, Buddy Hilt venceu o Devin Booker e o Davis Bertans. Ele precisava acertar quatro das últimas cinco bolas no hacking, que só tinha Moneyball, Precisava de sete pontos, ele errou a penúltima e acertou a última, vencendo por 27 a 26. E agora vamos para o último e mais importante torneio da noite, o AT&T Slam Dunk Contest, que é o torneio de enterradas, o mais aguardado da noite, os quatro concorrentes são Pat Conaton, do Milwaukee Bucks, que até dá uns Tomahawk Slams legais durante o jogo, mas eu não sei como ele vai se comportar num torneio de enterradas, ele nem é tão alto assim. O Aaron Gordon, do Orlando, que deveria ter vencido, talvez, naquele ano contra o Zeke Lavine. ele deu uma das enterradas mais espetaculares até hoje, que é aquela pegando a bola da mão do mascote, passando por baixo da perna e enterrando. Dwight Howard, do Los Angeles Lakers, ele que já foi campeão há muito tempo atrás, quando ele era ainda um jovem jogador do Orlando Magic. E o Derrick Jones Jr., que dá umas enterradas espetaculares. Durante o jogo, ele já disputou uma vez se não ganhou, vamos ver como vai se dar nesse ano o Derrick Jones Jr. E aí, palpites, eu vou de Derrick Jones Jr. Open up, open up He's jumping just as high. He's doing well, maybe not. Oh! Oh! You missed! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Same time. The new logo. Oh! Five. Oh! From the Miami Heat, Derrick Jones Jr. Que final surpreendente, né? Depois de três enterradas, notas 50, tanto pro Aaron Gordon quanto pro Derrick Jones Jr., acho que a galera começou a pegar mais pesado na hora de, de dar as notas. E a quarta enterrada de cada um poderia ter sido uma enterrada de 50 também, mas não foi. O curioso é que o Derrick Jones fez uma 48, que poderia ter sido uma 50, e aí o Aaron Gordon fez uma e todo mundo achou que ele ia ganhar. <risos> aí ele recebeu três notas 9, ficou com 47, e num anticlímax total foi o Derrick Jones Jr. que ganhou. Parabéns para ele. Parabéns para mim que soube palpitar corretamente também, né?